Pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo Estou aqui com um vídeo de grande theft alto Nossa, você fala em inglês Filha da puta Ai, caralho, filha da puta Corre, porra Por que o filho da puta Tá se agachando, o oh, caralho Ai, meu Deus, ele tá correndo atrás de mim Corre, puta Corre, sua puta As pessoas desaparecem do nada, what the fuck? Toma sua puta. Corre, filha da puta. Corre, caralho, corre você, tá a bunda. Vai para uma kenga. Calma, calma, calma. Ô oh, porra, tu pelei o cara Caralho, os caras estão correndo Não dá é pra correr não, filha da puta Oxa, oh, tá é doida Porra, vagabunda Toma, filha da puta! Não bate nela não, não bate nela não, quem só pode bater aqui é eu! Rapaz, a bicha é rapariga! Rapariga não, rapariga sou eu, Essa daqui é puta! É puta que dá aqui pro mundo inteiro aqui! Isso, atropela o filha da puta aí também! Muito bom Parabéns para vocês Como é que pilota? Sai daqui filha da puta Fodei